Oi, gurias, tudo bom? Tô aqui hoje pra te contar cinco erros que tu comete com o teu cabelo todos os dias. Bora lá pra tu parar de fazer essas coisas e deixar teu cabelo crescer em paz. O erro número 1 um é aplicar fonte de calor no cabelo diariamente. Eu entendo que tem algumas situações em que a gente precisa aplicar uma fonte de calor para secar o cabelo antes de dormir, ou porque precisa modelar ele de alguma forma para alguma situação específica, para algum trabalho, mas fazer disso um hábito recorrente não faz bem pros fios e vai comprometer o crescimento do seu cabelo, então é muito importante abrir mão desse hábito, porque isso faz muito mal pro fio de verdade. A Fonte de calor cozinha o cabelo, então é muito importante entender isso e parar de aplicar calor no cabelo todos os dias. O segundo erro é não usar produtos que sejam específicos para o teu tipo de cabelo. Eu já fiz muito isso na vida de usar produtos de tipo, tipos de cabelo que não eram o meu. De Usar produto para cabelo ressecado, produto para cabelo tingido, produto para cabelo loiro, sendo que meu cabelo não é nada disso. Eu, meu cabelo é virgem, meu cabelo é escuro, meu cabelo não é ressecado, meu cabelo muito pelo contrário, é um cabelo oleoso. Então eu já tentei usar produtos que não eram para mim e deu ruim em todas essas vezes e não que tenha comprometido o crescimento, mas fez com que meu cabelo ficasse uma textura estranha e fez com que meu, com que eu me sentisse desconfortável começasse a cogitar, fazer coisas que não fazem bem pro cabelo, como uma progressiva, um alisamento, que eu não precisava, era só eu usar os produtos certos que isso já por si só já ia resolver o problema. Então, às vezes a gente tá tentando mascarar um problema com uma progressiva e a gente pode só usar os produtos certos e aprender a lidar com o nosso cabelo do jeito que ele é. Terceiro erro e é um erro que eu não sabia que era um erro até há pouco tempo, mas é uma coisa que de fato eu nunca fiz é aplicar shampoo nas pontas do cabelo. O shampoo ele é extremamente abrasivo porque ele é para limpar a raiz do cabelo. O que que acontece? A raiz produz o óleo que vai manter o fio inteiro protegido. Como a gente tem, normalmente tem cabelo mais comprido, cabelo cacheado, o processo é um pouco mais lento e as pessoas normalmente tacam o o shampoo nas pontas. A ponta, ela não precisa ser limpa dessa forma. O óleo que tá na raiz demora muito pra chegar até a ponta. Então, não vai dar tempo de, entre uma lavagem e outra, a ponta ficar oleosa. Então, não precisa. Só a espuma do shampoo que, que, que cai quando a gente tá lavando o cabelo já é mais que suficiente pra limpar o fio. Quarto erro, e é um erro que eu tenho que me policiar muito pra não fazer, é esfregar os cabelos com a toalha quando eles estão molhados. Normalmente o que a gente faz? A gente sai do banho, esfrega o cabelo com a toalha pra tirar o excesso de água e vai viver e deixa o cabelo secar. Ou seca com um secador ou com escova ou qualquer coisa. Isso faz com que o cabelo crie estática e quebra muito os fios. Então é muito importante não fazer isso, não esfregar o cabelo. O ideal é dar leve apertadinhas com a toalha ao longo do cabelo e de preferência preferências a uma toalha que seja 100% algodão ou uma camiseta, mas não usar toalhas que sejam sintéticas porque elas quebram ainda mais os fios. E muito provavelmente se você tem o cabelo áspero, mesmo tratando mesmo cuidando, essa seja a causa. Tu esfrega tanto ali que tu quebra a cutícula do cabelo e ele fica realmente mais áspero. O quinto erro e esse me dá nervoso quando eu vejo as pessoas fazendo É aplicar condicionador ou máscara na raiz do cabelo Esses produtos normalmente são mais oleosos porque eles são feitos pra ponta do cabelo Que é uma parte que é mais ressecada naturalmente Então quando tu aplica eles na raiz, que é uma parte que já é bem oleosa Que fica bem acumulada, ela entope a cutícula do cabelo Então ao, o buraquinho onde sai o cabelo, ele fica tapado e não cresce mais cabelo tem que fazer limpeza, é um processo bem complexo para resolver esse problema. Isso pode dar caspa também. Então, não se coloca máscara e condicionador na raiz do cabelo, a menos que sejam máscaras ou condicionadores de tratamento do couro cabeludo. isso vem explicado, vem escrito na embalagem. Então, não se coloca máscara de hidratação, nutrição, reconstrução na raiz. E nem condicionador de dia a dia. É da orelha para baixo, longe da raiz. A raiz não precisa disso. A raiz já produz o seu próprio óleo. Então, ela não, não tem que ser hidratada. O que se hidrata é o comprimento do cabelo. Essas são dicas que eu aprendi ao longo dos anos tanto aqui na internet, quanto indo em cabeleireiros e dermatologistas. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês. Se tu tem alguma dica ou algum outro erro que tu sabe que as pessoas cometem, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber também, vai que eu esteja cometendo e não saiba. Se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento e obrigada por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!